Tia tipo aqui por motivos que olhou aqui a vida insuportável de embargo, pa, bueno, Paulo, a, um barrio pa turende, bueno, palo começa change stop, não está trapa trapa Ribatur, tur sobra no 23 29 número, bomba sila bomba sila bomba sila bomba sila bom cárcere telefone usado, tudo o back <risos> botando também um maneira não um paquete de condom, para senão nos stop e bane, bamanar ban procriamento de muita riba e lugar aqui, daqui um danke, danke também da na uh, colega Ampi Welfar, que não está para tudo sobrar. E boletim de última hora aqui está com a de Kiriwichi Agencies. Para Turbo Kiriwichi não está bom na Kiriwichi Agencies, vamos sentar. Kiriwichi delas, Kiriwichi Denkil, hasta Kiriwichi denchanchan. Kiriwichi Agencies in todo tipo de produto para manter Turbo Kiriwichi não vivo vivo. Para mais informações, 5, 10, 2069 Kiriwichi Agencies, guardando a visita. Bom, é Dan que está na uh, colega Ambi um, para uh, o boletim de última hora. Um, nós temos pendente como invitação o é líder político de uh, MFK, Sr. Gerard Scott, uh, que está presente cerca de nós aqui. Né? Um, nós temos diferentes perguntas para o Sr. Gerard Scott entre Dan, Seguro, é o que está é bem a atenção, que está em de em casa de eh, Sr. Gerard Schotter e segura assunto de soborno contra a acusação Sr. Schotter de J. Eh, nós assim, show, nós estamos pendentes para o eh, Sr. Gerard Schotter por esse assim, eh, acto de presença aqui, cerca nós, na tente do Parlamento, Riba noite aqui. para nos por mais informação de Sr. Gerard Francisco Schotter, Riba eh, noite aqui. Também tomando na cuenta, para poder dar detalhes de inter-assunto de roll call, com ela chama de sala de parlamento. E, entretanto, senhor Scott, bom dia, danke de aceitar nos invita, João. Sí. Uh, boa noite, senhor Scott. Uh, boa noite. Em é todo caso, obviamente. Boa noite. Boa noite, Juni. Boa noite. Sí. Boa noite, uh... meu povo presente. Boa noite. Missão, Missão! Não te dou nem chance, poia! Senhor Escota, lá naquela que nós começamos, foi o começo, não? Senhor Escota, ah, vou te chamar de roll call do Parlamento, pero é assunto de biliter, pululu, presidente do Parlamento. Em todo caso, tem... uh, Johnny permiti-me essa camidoria e lhe pego que, um Johnny, Juni, me pedi roll call? Me pedi roll call? Me pedi roll call, senhor Presidente, roll call? Sim. Que que passa? Presidente, não há... Uh... Em todo caso, obviamente, no momento com a nossa história é decidir, com bisalgo, para trás, na bienestar de Puebla aqui. É tempo hein, senhor presidente, aqueles tempos a decidir que não trabalhador, a doma pediram um call. Mas compreende, mas compreende. Te uh, saque, te corso, quando se viveu dentro ah, de água e o povo. Te saque, te saque. Te saque. Sim, sim. Se, uh, se, senhor Scott, eu tenho uma impressão de que você está abo é que você está mais de forma, hein? Como diz, Johnny? Eu tenho impressão que o está bem, uma boa pessoa. Boa e costar da baita e a maneira aí? E... É todo caso, Juni. Passou a gente. Passou <risos> a gente. Passou Francisco Scott. Tu renda a gente batida com piedra. Tu renda a gente batida com palo. Sim. Mas você tem um paquico, não? Bom, Juni, vai lá que pône Molina. Tempo a gente. Ah, a metade da presidente. Ministro-Presidente de Corsão. Vai lá que Molina na Norca, Tá alas só para solta falta pelando <risos> <Oso risos> a Bailaira. O seu Molina tá trai pior como Dori Calem me, me compra onde é uh, senhor se os pero pero eleita conta para botar me to. É todo caso eleita conta para torrêndo Johnny. Eleita conta para torrêndo. Tá vindo til dama? Cumai a senha? mafioso? Johnny, qual a baia? Já se le me lembro da tua mãe? Ma compra onde a senha para correr campanha. Passou a maioria para milhões que será me. Ma, ma compra onde é bu. Nós seramos um dia. Nós seremos de um selco, todos têm que peixar. Sim, sim, mas... Mas o Sr. Scott não um, tratava o outro, foi de outra ainda não. todo caso, eu não com o mim É Eu... Francisco, Scott, estava, estava o primeiro ministro de e MFK. E... E... É político que a do voto. Maçã voto personal. Sr. medo de não tirar vale por em todo caso, Johnny... Vista <risos> espantar quando eu puder levar toda hora ali pra mim. Todora! Todora! Todora! César sí, ali me casar, avisa com outra te, E tem um iPad sí. com cover Um gai que tem fez em sí. Te mão. Tem água chiquito te apontar-me. Papá, é maneira de pedir mamãe de despensa? <risos> Me sussurra, eu a maneira que eu pido, mamã dispensa, passou. Exato, no momento que algo vai nos deixar em casa, eu tenho que pedir dispensa, dispensa tenho que pedir. Muito bom, meu. Me mês eu estou bem sincero se eu estou falando com de medo, quando o momento da aki por a esta tira envol aki na tente parlamento, passou. A senhora É todo caso, obviamente, Johnny, me saco, não te vigila-me. Te será para eleição. Sim, eleição. Vou virar com o blanco, na vida. Me preocupação. Sim, sim, sim. Agora, vou estar envolvido em caso de soborno, sim É todo caso, Fundo Tá me quase. governar o aqui. A de reforma. Reforma de governação, reforma de parlamento. Se não com isso, o não é paloco. todo caso obviamente, lá não se redonda, redonda, redonda essa aqui. Mas como então duas iguais? Tá não é? Mas como não é? Mas not não é? não Turena de tem secreto, botar me tem secreto, Juninho. Estou ah, pompa, estou pompa, Estou pompa. Yeah, yeah. As é, O M tem secreto. Me dá comida, me dá comida, meu. Mas eu tenho medo, para não. Ah, me tiram envelope, riba o botão, não me tiram, não me liga, não me bing. Quer a trocar do nó de medo? E ganhar dentro da cana, curta, me tapete, com sapato, caminha, a me dá cana, pia bom. Vita Esta de abuso. aqui pueblo. a 28. que consciente. Voto consciente. De sa é tapete, de aqui, onde é? quebo, não que eu não no. Si, si, não, não? Itália. Itália. Sim. Sí. Tu não especial para cada pia. É tu não especial, Johnny. Tu não tem especial para gostar, sí, o Sammy. Observe. Observe. Sim, não. A tua com bicana, com o con seu sapato, feura. Maté na cachota, waf. Snoopy, tapa da waf. Meu chiquito de comi, papa, snoopy da Uma beira baba de câmera. me casado de comi. Jera, tiena por fora. Me diga que não botar. E é cara da papo, fô. Adirem da lugar, quita minha tranquilidade. Um dia mais, Pueblo. Teau é Cooper, tá morto a espantar. <risos> Su casada latina, na La brua lenga, pior que nunca. Ah, oh, yeah. uh, senhor Scott, agora aqui nem momento que sim? pode estar tranquilo, senhor Scott? É todo caso, obviamente, me digo com bicho, me tá tranquilo. Vi saco o MFK lo prevalecer tudo aqui. Me saco o OM suacto. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, e é é caso de ca soborno? É todo caso de sí. é soborno? E caso de <risos> oh. um, so soborno? E caso de soborno? caso caso de soborno? caso de caso de soborno? caso caso de assunto, me de caso de soborno?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 Mi mensonete, né? mi davis de camisa, net né? Mi oloche da né? net sí. mi sapato né? sí. mi canção, sí. da neti, mi garçom da neti Seu sonho, by the way, que me regalar camisa Papiano de guaiabeira E caballero continua um estura, ué ah, Amigo Cooper, me casai, Cooper sou casai E minho chiquito, me te apenas 3 dias <risos> Anda ieri, Jonas, eh? Ainda tole pa aqui <risos> Hã? Huh? Caballero Completo a ah, visão, me bonita camisa, me digo que eu no Santo Domingo, se vou me me compro um pavo. Em missão, não é assim, ah. vergonha de si, mas eu com um A talvez você que eu que auto. Onde auto está, Onde a placa está, está, está, Onde a está, um, um, um, um, um, um, um, um, um, Quê, um, um, um, um, um, um, um, Até não <risos> Até já chamar até ele, o que me está não nós turma, toma nota. Todo caso, todo caso, me está firme, me está firme, me está firme, ele yeah. Já. A lo que, porém, me está batendo a há algum lugar aqui, né? Me quer queira corçal, agora, toma nota. De Enval-Riba, senhor Scott, aqui na Tente Parlamento. Uh, na momento com esse nome de uh, de caso que tá veio a ser eu ordo usar vacina tirar ampola tira inval Ribosior Scota na em momento não aqui pero este uh, está com o nosso mestres seguir nos, programação com nosso time mas o nosso time também como convidado vamos con convidar o senhor António Godet e ta, uh, senhor António Godet é nosso turno agora, líder de combinação FALPAN. Se, senhor Godet, depois que eh, eleição eh, de viajar passado, não a logra chegar na quantidade de firma necessário, e aqui na vai de a combinação FALPAN. Eh, é dizer, nós temos pendente de chegada também do senhor António Godet, como eh, líder político de essa equipe, para bem-vindos por a escuta de, de senhor António Godet. Uh, que sua esperança não está uh, uh, aqui. Uh, uh, Sim, sí. nós temos. Uh, senhor Godet, boa noite. Boa noite, senhor Boa Não sei, para ter conversar com Sim, senhor Godet, uh, já passava para eleição, para a é bem que o papai tem um comida, mas o outro é o líder e não é o que é o o o que é o o que o o o que é que o bom não não é que tem problema mas tem um bom motivo... eu punta eu airo bom si. não não está não está que dança senhor que deu para nós pôr lá da comunidade e por só saque que verdade tá de assunto não Bota que era o boa pessoa, não botar que rípe o povo mais oh é a mim menina não de de que se pode para mim é não para não degraciado não é alega me deixa caminhar eu não sei se mas eu estou aqui, mas eu estou aqui, mas eu estou aqui, mas a estou aqui, mas eu estou aqui, mas eu estou aqui, mas eu estou aqui, mas eu estou aqui, mas eu estou eu mas se, sí, o senhor Godé Ataba, bisiende dan kuba de baikri ayuana do. Ta senhor Godé Ataba isso eh, não. É, não vou dar para mim. Andor, irmão, baikri dekani uana juana, wala. També, tu da, vou dar para mim. Ele chegou bem a trové ni uana niende. Ya, yeah, yeah. sí, Se o senhor Godé Ataba, um, que logo passa se si, é combinação for saca dois assentos, abo-me um este país dentro do Parlamento. Claro, me diga quer não sacar dois assentos, não sacar Jesus assento, mirando eleccional, reaccionando por não receber, não me diga que quer ver aqui, meu papo pensava sempre, nunca, nunca, nunca, na erudia, sempre. Tá <risos> a não well, se quer ver aqui, não é mostra como okay, aqui, comissão frente ao pan, da ganhar o nós jesus assento para com de sair para com para me oportunidade para me para Bom senhor, eu orei. Mas o povo vai me indicar, eu palavra na oferta que eu mas se não volver assim, mesmo com o que vai Não, me frente não, me frente o que me frente de se não, me dá me não retirar, retirar, me <risos> <risos> Ah, compreende. Senhor Godet, em todo caso, eu o que que a me é boa, que a a banda é boa, que a banda é que que que indicar que banda boa, banda que banda Não afetava o que é é mas vai passar, não é que se vota para mim acabar. E vai aqui, não pode que se vota, tá com um bem mais, na é que se vota. Mas compreende. Mas vai mandar na palavra não, que forte, senhor, pode? Palavra que tá palavra forte. Ah, bom, desgraciado. Bom, se não tá desgraciado, não desgraciado. Boa oh, senhora, um, yeah, eu vou dar, yeah. já, A mim não sabe como é, eu vou botar uma última palavra, como que eu haga para... Uma hey, última hey. palavra, então, subi cá, podemos inscrição, vota dia 28, próximo, votar frente, pan, parabóng, me está, por frente, pan, que não logra, não se vai frente, panduxi, pero, em todo caso, danke, fechou aqui, para sustentar, como santo, não para firme lista, muito agradecido, alto, parabóng, Sempre eu via nunca, senhor. Gode a Daqui, não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não Não Não tem. Se si, realmente nós, uh, por bando, de ter contato com o senhor Jaime Córdoba, uh, Ribanote, eh, que contato nosso... Uh, si. uh, nós não logrando, mas a ideia da nossa ah, si, invitação na senhor Córdoba, uh, Ribanote, Uh, pero, uh, dado o momento, o senhor Córdoba não apresentar uh, personalmente. Ele nos uh, tomou contato uh, via telefone. Uh, senhor Córdoba, boa noite. Lá que nós tchávamos o nosso ácido por restabelecer contato. Senhor Córdoba, boa noite. Lá que nós tchávamos o Senhor Córdoba, Ribeiro, que está aqui de bico. Ah, sim, invita show, senhor, pero... Alô? Sim, sim, lá que sei. Senhor Córdoba, boa noite. No não, não está Jaime, não está Córdoba. Está senhão, está violeta. Boa noite, Tietê. Sim, boa noite. Boa noite, você sabe que era. É tópico, abria, abriu, Da de, de, despensa. É tópico, está abria, é? Ué? Ah, sim, sim, está é é abriu, está é abriu, está é abriu. Ah. É. Pois si, um, um, é, aqui tá passe de JJ. Para trás de Mica e Cassio Roixushi, não? Para trás de casa tem um Roixushi. Sim, então. Ah, Mica era pontra para trás de Mica, herói da Sushi, Mica era pontra com a escota bom limpar. Eh, Roix para trás de casa? Sim, tá dando a comer com o inferno ou que dá, tá dando a comer, tá? Mas hmm. eu te conto, Sr. Scott, por que eu não me lembro? Não tem nada governo! Não tem governo, tá? Mas não é essa, com as da governo. Mas eu compreendi. o como bem, governo, sim, mas tem não? mas o governo promete assim, tá? Mas pedi não, pedi, pedi, é melhor que eu um, sou um, o primeiro ministro, eu sou o Hensley mas eu tenho que limpar a minha mãe, mas que limpar a dar claridade, senhor, que na tenho que limpar of Olimpia, roi ou a para É só Olimpia, é Bom, senhora, que me posso dar a aqui, nós, por favor, se nós contato com o senhora, Uh, só, mas depois, senhora, cita é porque para limpar o erro para trás sí. e bocas, não, senhora? Sim, erro para trás, sim. Mas, senhora, não está claro de gosto, sim. Sí. Erro para trás ou erro para trás e ah. roi, divo, patrás, of, patrás, bocas? É só para trás, mas dá-se a meu favor, hein? Eh. Um, yeah, Já, me, me tem algo sumamente personal, senhora, mas ok. Lá um, que nós vamos acolher o nosso parte parta aqui, Pablo. Boa, danke, sim, tá aqui, hum, batendo a gente, tá Não há hum. de nada, na bordo, senhora, na bordo. Hum. É, é intenção estar tá quieto para nós, pra nós pra estabelecer contato com o senhor Córdoba. Ya, nós por aí, senhor Córdoba, boa noite aqui. Alô? Sim, boa noite. E, conta. Bom, bom, bom. Aham, Pampi. Aham, Pampi, adelante, adelante. Aham, conta, conta. Ou oh, não sei, não sei. Mas é de lugar aqui, não. É que tem que na que que ter que ter que que ter que que ter que me que que que banda de Santa Rosa? Você anda na Vitaya com Suzi na ida para Goa Busador, tá bem, você. Ora, ora Vamos outra Loretão assim, é tão. Um pampi um momento, um momento. Quem é que é Suzi pamby? senhora Susi é, sim. Senhora Suzi na ida para Goa o que pamba outra Loretão assim, nem caminho o auto so por Lora para vir dos bairros, vai Loretão tal, porque que me cona aqui tá gastando implaque e pueblo. Manco modelo. Mas um o eh, Pampi com o quilo que o senhor passa. O pampe é o que o senhor está no trânsito. senhor O senhor está no trânsito. O senhor está no senhor eh, se, se, se, um, okay, está si, sen não. trânsito. O senhor está no naqui senhor está está no trânsito. O senhor senhor O senhor está no trânsito. O O senhor está no O senhor está no trânsito. O senhor O senhor está no na Lagoa Oeste na da no está pai para outro chamada Ribe Noite. Boa noite. Alô? Sim, boa noite. Sim, correto. Alô? Boa boa noite hoje, boa noite. intercâmbio? Ah, buonoci. uh, sorry. Tá com o programa intercâmbio? Não, ainda, ainda Segui, o bolete. Alô? Sim, boa noite. Tá DJ? Correto. Vai de cônjuge, boba. Já, yeah, já, yeah, vamos nessa, senhoras. Yeah. Sabe que não falta de educação, falta de formação. Daqui, tá boba, sim, senhoras. Tem seis meses de para nós, para educar. É, riba tarde aqui. Mas, ok. Mientras tanto, nós não tínhamos contato. Riba e a noite aqui, mas sobra. É intenção tapa-tapa. Tá, tá, ah, o é, senhor Córdoba de boa noite, mas um, o turco está dedicando conosco, não está logrando. Sim. Uh, uh, Sim. Sí, uh, sí, uh, senhor Córdoba, boa noite. Boa noite. Sim. Sí. Mas quero que o lobo não está alcançando mais, senhor.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 né mas sabe não se lê o máximo com a pessoa se dá não trato pelo como sabe com problema se melhor nada né mas traustra mas sabe o que bom já não tem problema com ele né se é naquele traustra com nada mas tem problema bom se eu acordo mim mesmo por basicamente bom bom não nada bom já não não por se tipo de pergunta não botar se que digo porque o abonco me consta por o sí. sabe sí, vai no logo. E problema com ele, Senhor explica um pouco de projeto de água com água. não sí. vamos o não o ah, ok. Eu não não sei se você está aqui. Eu não não é se não é se senhor corba é a minha este é um personal, pero não sei tipo então, se pergunta e me desperro com o é mustache dos trôbos senhor cordo um pouco é mustache me te pergunta netamente quando estava me te com se está com mustache para o tipo de é a mustache está é um hum, um Sim, sim sim se eu acordo, babo, em todo caso, mostrando agora que o partido, eu que me lamenta, me lamenta, me lamenta, eu que me me lamenta, eu quero que você que que que que que Lagados, o atente aqui dando o o que não, o teu piano, o teu piano, o teu piano, o teu piano, o teu o teu piano, o teu piano, o teu piano, o teu o teu piano, o teu o teu piano, o teu o o o não se ah, perfeito. Só si. então, que está eu a é. Parabéns, agradeço, senhor, a favor, para tomar conta, já. A aparentemente, já. Gente, conta, papá. Como é o bom? Bom, gente, Ah, vamos brother, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Bom. Sim, não, não, verdade. Não tem também o Station Manager, pero o eh, retardo é o político também, rivalista de MFK. Sim, papai. Não se lhe me despede de dire não. Sim. Bom? Bom, papai. Bom, papai.